Desespero, não vale o apego, não vale a levada Uns minutos nem lembro dos feitos Preciso de mais gente sensata pra encontrar Um jeito de lembrar que ninguém é perfeito No jogo dos leagues não existe afeto Direto do peito, todo dia é uma escolha Se eu dou um jeito ou deixo pro tempo Saio da sua, me desloco pro centro Pra rever meu momento Não viva só de fora, mas olhe pra dentro Aí em top, a nasa, Nada não para sabendo que tá perdida que se salva Um sorriso tá corando mais que chaga Perderão o senso guiado pelo vento A terra da garoa foge da chuva e corre pra dentro Oh, vida bela, vida brava, percebe-se Que aqui se faz, é que se paga Salva. Oh, vida, bela, vida brava Percebe-se que aqui se faz, aqui se paga Boa oh, vida, bela, vida brava Onde o povo rouba e mata luz do sol O futuro da minha mão não é incerto. vidas secas, vidas longas Somos autodos humanos E o um mundo pequeno que o que importa é a marca dos seus panos É tudo engano, agora é mais real que todas essas notas Vermelhas, azul, piscina, verde como o mar, é combustível Mundo movido, a gasolina Ser humano movido, a ego esquerda, direita, centro Todo mundo se afoga, senão vê o meu aquário que tá ali O que se faz é que se paga A oh, vida bela, vida braba, Onde o povo rouba e mata a luz do sol ainda salva Oh, vida bela, vida brava Percebe-se que aqui se faz é que se paga A oh, vida bela,